Pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao nosso treinamento do SB Brasil 2020 em Maceió a gente vai mostrar como acessar a plataforma Moodle da Universidade de Minas Gerais. O que é a plataforma Moodle? É uma plataforma que vai mostrar o ambiente de cursos, tá ok? Em primeiro lugar, a gente vai identificação do usuário a gente vai colocar o e-mail o qual você fez inscrição no ssb brasil tá certo então vou acessar aqui a senha inicial no moodle vai ser s maiúsculo p minúsculo p minúsculo arroba 20 20 ok então a gente acessa pela primeira vez bom quando nós acessamos pela primeira vez é necessário criar uma senha para os posteriores acessos tá certo então a gente vai criar uma senha aqui vai repetir a senha e vamos salvar a senha. pronto se tudo estiver correto vai aqui em cima esses, essa barra quer dizer a barra do menu e a gente vai ver vai aparecer os cursos tá certo então a gente vai SB Brasil pronto conseguimos o acesso ao mudo a plataforma muda tá certo ok pronto dessa maneira obrigado vamos em frente